O Dias do Pro. O um evento que desta vez estamos a conseguir fazer também em formato presencial. Aqui temos pessoas neste momento a assistir ao nosso workshop presencial e também no online. Estamos na loja do Rua Sintra, na loja de materiais de construção. Por isso, caso tenha essa possibilidade, venha ter connosco. Estamos desde as 10 da manhã aqui na loja de materiais de construção e vamos estar aqui até ao longo do dia de hoje, até às 18 horas. Por isso, Venha. Temos aqui os stands com as marcas parceiras e pode também assistir aos workshops presenciais. Caso não tenha essa possibilidade, pode também assistir a todo o evento em formato digital, nas nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. E para saber tudo o que vai decorrer, pode também consultar a nossa página, o nosso site, levoamerlin.pt. E para darmos abertura nos workshops, neste grande evento relacional, nada melhor do que começarmos com o tema Impermeabilise, as zonas úmidas da Casa de Bem. Para nos ajudar, temos hoje connosco a Weber, a Cristina, a Cristina da Weber. Olá Cristina, muito bom dia. Bem-vinda bem é. a este grande evento relacional. Temos aqui já também tudo a postos para começar. E temos também o Sr. Carlos uh, Morgado. O Sr. Carlos Morgado é Delegado Técnico e a Cristina é Delegada Comercial, não é, Cristina? É verdade. Bem-vindos. Muito, muito bom dia. Obrigada pelo convite. Estamos aqui hoje para demonstrarmos uh, como impermeabilizar as zonas úmidas, uh, zonas que sujeitas uh, a infiltrações, a, um, a, infiltrações também, não é? a umidade, zonas que... Bom, vão ter sempre, uh, e em constante permanência, contacto com água e queremos demonstrar aqui, com a ajuda do meu colega Carlos Morgado, um, o, o, qual é, o tão importante é, é fazer a impermeabilização, fazer é? a impermeabilização Sim, destas zonas. Por é que é tão zonas? importante impermeabilizarmos bem as zonas novidas uh, das habitações e dos prédios? Por é que é tão importante? Bom, se nós fizermos uma correta impermeabilização, prevemos assim problemas futuros. Porque uma infiltração leva sempre no futuro a maiores custos, a, maior, a obras de maior envergadura. Mas tem que se partir mais uh, paredes, não é? Tem que mudar a canalização toda, se calhar, Exatamente. não é? Exatamente. Quando temos uma infiltração, não é só a divisão que fica afetada. É depois Vamos... uma área grande da casa, não é? Exatamente, com uma infiltração, por exemplo, numa casa de banho, nós podemos uh, danificar. Pode, essa infiltração pode danificar outra divisão, outro quarto, o apartamento do vizinho e é sempre. É, e investir os estrago só da nossa habitação é depois também dos nossos vizinhos. Exatamente, e, quem, exatamente. Quem nos, também vive numa mesma zona que nós, não é? Exatamente. Bom, tenho uh, um, o que o que nós pretendemos demonstrar aqui hoje, de forma fácil, intuitiva com alguns pormenores técnicos, que na impermeabilização fazem toda a diferença, é uh, com um produto, que é o Weber Dry 824, uh, um, um produto que neste momento tem uma procura substancial, porque terminou o inverno e o verão é propício a fazer este tipo de obras. E é nessa altura que devemos fazer e tratar as impermeabilizações? Exatamente. Ok. Podemos fazer as obras, principalmente no exterior, okay. ao, no interior, ao longo de todo o ano. No exterior, o início, o início da primavera, o verão... Já há um bocadinho mais de calor também para secar as massas, não é? É sempre mais propício do que fazer a impermeabilização de um terraço em pleno inverno, não é? Uhum. O que nós vamos demonstrar aqui hoje é como impermeabilizar, por exemplo, uma base de duche ou até os pormenores na impermeabilização de uma piscina. Ok, também que agora já começou assim para o verão, já tem que se tratar, se calhar na altura da primavera, como diz a Cristina, não é? Exatamente. Para isso nós vamos utilizar uh, o produto Weber Dry 824. Uh, é uma argamassa cimentícia, uhum. é uma argamassa muito flexível, muito fácil de aplicar. Nós chamamos de uma argamassa impermeabilizante monocomponente porque só precisamos de juntar água. O saco de, 25, de, de 20 quilos necessita de cerca de 5 litros de água para ser misturado. E dá mais, para, mais ou menos para quantos metros quadrados? Nós temos. O, o, o rendimento o rendimento deste produto vai, vai, vai rondar os 3 quilos, entre os 2,5 quilos, e 3 kg por, por metro, metro quadrado? quadrado. Muito bem. Indo, e já vamos perceber o porquê. Vamos ter, vamos ter situações onde precisamos utilizar a rede de fibra de vidro. E aí temos um consumo ligeiramente superior, mas, por exemplo, numa base de duche, a aplicação é muito simples, é muito fácil, é crucial ser feita. Uh, e o consumo é, é mais em conta, torna-se um produto muito fácil de aplicar, com um rendimento excelente e qualquer profissional, claro. ou até mesmo uh, qualquer, qualquer cliente, fazer, qualquer pessoa é? que necessita de impermeabilizar a base de duche vai conseguir fazer este trabalho de forma... Simples, segura e eficiente. Muito bem, Cristina, se calhar começamos já com mãos à obra. Pedimos aqui ao Sr. Carlos que hoje nos vai ajudar. O Sr. Carlos é quem vai fazer aqui a parte da técnica. E enquanto o Sr. Carlos faz, nós vamos falando um bocadinho também do que o Sr. Carlos está, está a dizer. Exatamente. O, que é que acha Cristina? o meu colega, que tem muita experiência em toda a parte técnica, em toda a parte de obra, em eh, diariamente ensinar o profissional nestes pormenores tão críticos, mas tão necessários numa obra. Como Muito é? Bem. Vamos ver em seguida a aplicação dos pormenores da rede, das bandas. Como colocar corretamente. Exatamente. E em que zonas é que é mais, melhor colocarmos -me a rede e todos os produtos. Muito bem. Então, Carla, começar. O que é que achas? Vamos começar. Vamos começar por amassar o produto. Ok. Vamos fazer esta amassadura um bocadinho a olho. Sabemos que na obra também é assim. Um... Pedimos. Mas para, se calhar para alguém que não esteja com tanta prática, um medidor é melhor, não é, Carla? Sim, ah, o, o ideal é termos sempre atenção à quantidade de água. Nunca utilizarmos água a mais nas argamassas. A água a mais estraga a argamassa, a água a menos não. E se tivermos, no necessidade, se tivermos necessidade de deixar a argamassa com melhor trabalhabilidade, mais fluida, acrescentamos... Um bocadinho mais de água, mas nunca utilizar demasiada água na amassadura. O meu colega Carlos vai então assim dar início uh, uh, uh, ao processo de... de amassar o Weber Dry 824. Portanto, colocamos primeiro a água e depois colocamos a, a massa, não é? Exatamente. Alguma coisa muito importante, nas argamassas devemos utilizar sempre primeiro a água, depois colocamos o pó. Ah, ok, nunca ao contrário. Porquê, Cristina não fica bem? Não fica tão pode, pode -se, podem se formar muitos mais grumos ah. e ficar mais difícil o processo de, de mistura. E depois para colocar não fica também não, não não está tão bom não é? É só mesmo para que a argamassa não ganhe tantos grumos. Muito bem. Então o senhor Carlos está agora a colocar é, a argamassa. É uma argamassa de base cimentícia. Ela liberta algum pó. Se porventura uh, for necessário utilizar a máscara ou utilizar uh, uns óculos Também de proteção. Utilizar, não é? Sim. É uma argamassa muito rica, tem muitas fibras, tem muitos inertes. Uh, não, convém sempre uh, protegermos-nos um bocadinho. Queres ajuda, Morgado? vamos a usar um misturador elétrico, mas também pode ser amassada de forma manual. É uma, é uma argamassa muito fácil de misturar, mistura-se de forma muito uniforme, mas o misturador mecânico ajuda, faz é com que a massa fique com melhor trabalhabilidade. estão a ver, precisamos de um bocadinho mais, mais de, água. de água, e, o, o Carlos, tipo, mais vai de misturando de forma gradual para uh, assim não interferirmos com a qualidade do produto, claro. como vos disse, água a mais estraga qualquer argamassa. ao meu lado, depois ela está toda amassada, já podemos fazer a aplicação. Exatamente. Pronto, agora já podíamos uh, começar a aplicá-la logo ou temos que esperar algum tempo? Não. O ideal é nós agora esperarmos dois minutos e a seguir misturarmos mais um bocadinho. A argamassa vai ganhar uh, mais cremosidade, mais, Fica mais, consistente. mais consistência. Para lhes falar, para falar também um bocadinho mais deste produto, uh, ela é muito versátil nós conseguimos utilizá-lo tanto em obra nova como em obra de reabilitação. Bem. É um produto que nós aplicamos sobre um suporte cimentício, uhum. sobre um reboco, uma betonilha, mas também pode ser aplicado sobre a placa de gesso cartonada hidrofogada, também pode ser aplicado sobre a diretamente... A que é mesmo mesma indicada para zonas úmidas, não é? Exatamente, mas também pode ser aplicado uh, diretamente sobre cerâmica, sobre mosaico, sobre azulejo. E aplicamos com uma trincha. Nós agora, o, o meu colega Morgado está a exemplificar como se começa a aplicação do produto. Começamos sempre pelos pontos singulares. E vamos utilizar, vamos utilizar... Vamos utilizar, nas zonas mais críticas, um canto. Ok. Que é para fazer um reforço? Vai fazer o reforço, vai, vai assim evitar qualquer problema qualquer fissuração uhum. e vai nos reforçar uma zona crítica sempre muito suscetível de fissuração. Ok. Muito bem. Assim, espalhamos um bocadinho de argamassa, metemos o canto e depois voltamos a meter a argamassa? Metemos o canto, entretanto vamos meter mais um bocadinho de argamassa bem. Para, selar o, para selar o canto. O canto será só depois... Coberto na segunda camada, depois da primeira camada estar seca. Estar seca. Muito bem. Quanto tempo mais ou menos demora a secar? Ele, ao final de 20 horas, está completamente seco, oh, okay. mas ao final de 4 ou 5 horas, nós podemos aplicar, aplicar a segunda por camada. Cima. Muito bem. Então, fazemos o reforço de todos os cantos primeiro, com esses cantos de reforço e hum, deixamos secar. Se, estivermos, se tivermos um canto invertido, se tivermos, por exemplo, num terraço, um canto out, utilizamos este canto. Estes cantos mais invertidos, não é? Exatamente. Portanto, temos cantos que adaptam-se a todas as Exatamente. zonas da nossa habitação, não é? Temos o canto in e o canto out. Muito bem. Muito bem. Depois de fazermos este reforço, quais é que são as zonas assim? A seguir, vamos utilizar a banda. Esta banda, muito elástica e de, e de fácil aplicação, okay. vai nos permitir o reforço da meia-cana, vai nos permitir uma boa ligação do, do pavimento com a parede. Porque neste ângulo de 90 graus, nós também temos uh, sempre um ponto muito suscetível de fissuração. Ali nessa zona, ela, é, ela faz muita fissuração porque? Porque as, as forças, da, a força da, da parede e do, e e da, do, e do, e do pavimento, a movimentação, por vezes. Uh, mas quando estamos a trabalhar numa obra de reabilitação, nós já não temos um suporte original. E então, reforçar sempre estes pontos mais críticos é muito importante. Muito bem. Portanto, reforçamos com o canto, reforçamos, reforçamos com, com banda, a banda também. Uma banda elástica, elástica. muito resistente. E assim, a banda fica, desde o início, impregnada na primeira camada de argamassa. Muito bem. São estes pontos, uh, estes pormenores, que fazem a diferença, que, que é? que fazem a a diferença e que em obra, diariamente, nós lutamos para que eles sejam bem executados. Aliás, nós devíamos fazer estes reforços só em reabilitação ou também quando tem originalmente uma também não obra nova obra nova sim também na obra nova se o trabalho uh, for feito com todos estes pormenores desde o início sim a obra vai ir ter sem dúvida outra outra durabilidade Muito e bem. outra segurança Portanto, é sempre a ter atenção também dizer aos nossos profissionais que isto também se aplica para obras novas exatamente <risos> Depois voltamos a pôr novamente a camada de argamassa por cima. Depois vamos, quando esta camada secar, nós vamos aplicar a segunda camada de argamassa. Quanto tempo mais? Também 20 horas ou 4 ou 5 já está de, seco? Ao final de 4 ou 5 horas. Ah, okay. Muito bem. Nós aqui vamos fazer assim de formato mais rápido, Exatamente. mas fica aqui também com os tempos para saber eh, quanto tempo é que não deixar de secar. Aqui vamos novamente passar a argamassa, o canto, aqui não precisa de canto até porque temos já aqui o fim, não é? Exatamente. É só a banda? Sim, sim. Pode parecer o trabalho mais moroso, mais chato. Porque tem que o tempo de secagem também, não é? Sim, mas são estes pormenores e, e é este trabalho que nós hoje queremos aqui exemplificar, reforçar hum, e sensibilizar uh, o profissional para, este, para estes pormenores. É preferível fazermos logo uma obra toda bem feita, para não termos problemas futuros, não é? Exatamente, exatamente. Até porque, a, porque vocês, a Weber, também são nossos parceiros, têm a gama toda para o poderem fazer. Não há mesmo desculpas, pois não, Cristina? Não, não há mesmo desculpas. <risos> Nós estamos a, estamos a aplicar argamassa com o pincel, pode ser usada também... É pode ser rolo forma. também ou só pincela O rolo não dá, não, não, dá não vai ser Não vai ser tão, tão fácil de utilizar. Nesta argamassa aconselhamos ou assim a espátula para, para espalhar pequenos, pequenas, não é? pequenas quantidades de argamassa porque não queremos que a argamassa fique com uma espessura muito grossa. Muito grossa. pode pode fazer rachaduras. Pode, pode levar à fissuração. Exato. Então, a quantidade de argamassa que também colocamos na trincha ou na espátula também é importante. Exatamente. Deve ser o Um, um pouca, milímetro? Pouca quantidade. Pouca quantidade. À volta de um milímetro de argamassa. Uhum. Muito bem. Reforçando sempre os cantos. Reforçando sempre os cantos. A argamassa, depois de seca, fica com uma flexibilidade brutal, uma então, elasticidade. Se houver movimento, ela exatamente, não Exatamente. Uma resistência muito grande e a espessura não vai além de 1,5mm, 2mm. Temos assim... Toda a linha perimetral e Do o portanto, protegido e bem preparado. Bem protegido, bem preparado. É muito bem encostada ao ângulo de 90 graus. Okay. Fazemos uma pressão um bocadinho com a espátula também para Sim. forçar esse ângulo, não é? E é removido é, é o excedente de argamassa. Para não ficar o excesso, como a bocado a Cristina estava a dizer, não é? Exatamente. É muito Nós importante apenas que a banda seja meramente coada. Muito bem. Realmente, este, para os profissionais, este tema da impremiabilização é muito importante, porque, como já dissemos aqui, para além de prevenir problemas futuros, Sim. também é algo que temos de Sem ter dúvida. atenção Sim. logo desde Sim. o início da, da obra. A nossa experiência diz-nos... Que, uh, as nossas, uh, a habitação uh, carece de muitos pormenores de impermeabilização. Uh, a impermeabilização é um dos problemas e que que a nossa habitação tem. ter, não é? Exatamente. Lá está, e como também a Cristina disse, afeta não só a nossa habitação, mas depois também a dos vizinhos, e se estiver, por exemplo, em zonas como aqui, Sintra, precisa mesmo de um grande reforço, não é? Exatamente. <risos> Deparamo-nos diariamente com zonas de duche, zonas úmidas, que não foram impermeabilizadas. Uh... Oh Cristina, a Cristina acha que as zonas da casa de banho são aquelas que são menos... Que, que, quando fazem a obra, que são aquelas que são menos reparadas, ou seja, não têm esta atenção que deveriam ter, ou normalmente todos os pifinados têm? Sim, neste momento nós verificamos que já, já é dada muita importância à zona do duche, okay. porque hoje em dia uh, procura-se muito duches, uh, zonas de duche, uh, e mas na reabilitação deparamo-nos uh, com, com muita casa de banho que não tem qualquer impermeabilização e daí a necessidade de impermeabilizar uh, de raiz. Logo, o problema. Exatamente. Este reforço que estamos aqui a fazer, estamos a exemplificar como se fosse uma obra nova. Mas, se for velha, temos que partir tudo, não é? Tirarmos toda a parte de for... e fazermos assim como estamos a exemplificar. Não, se for não? velha, então. imaginem que tínhamos o azulejo Sim. naquela parede. E é? a base de duche aqui? E a base de duche, Então, antes de assentarmos a base de duche, nós impermeabilizamos. Mas se a nossa parede de gesso cartonado, previsto em gesso cartonado hidrofogado, nós impermeabilizávamos diretamente sobre o gesso cartonado. Muito bem. Aqui o Sr. Carlos agora está a passar toda a massa sobre, como se tivéssemos a nossa parede, não é? Exatamente. Agora estamos a verificar a aplicação do Weber Dry 824 na parede, uma zona vertical, assim vamos espalhar a argamassa de forma uniforme, com a palusta Portanto, uh... deve ser de cima para baixo, fazendo uma onda, não é? É, indifer é, indiferente. é indiferente. O importante é, indiferente. é estar tudo tapado, não é? Exatamente. O importante é nós garantirmos, vamos espalhar a argamassa, a seguir vamos pentear a argamassa, para que ela fique com uma espessura uniforme, e hoje, como e assim, eu disse profissionais, trouxemos também um profissional para fazer esta aplicação, é não é? É verdade. O Morgado já tem uh, mais 30 de, anos de 30, experiência, de, é? 30, de, 30 anos anos de experiência, não é? Estávamos há pouco a falar. sim. É Muito o nosso bem. monitor que diariamente ensina uh, e ajuda o profissional na obra a... Uh, nestes pormenores. E melhor do que os profissionais que todos os dias uh, fazem e estão todos os dias com este tipo de problemas, não Exatamente. há melhor do que eles para, para mostrar como se faz, não é? Exatamente. Agora verificamos. Há, uh, Penteamos, o não é? a pentear toda a argamassa, está a usar uma palusta com, 3 mil, com, um, de, com um dente de 3 milímetros de espessura e é, é ao pentearmos que nós garantimos que Todo o nosso pano de argamassa fica com uma espessura uniforme. Nós não queremos zonas demasiado irregulares, com demasiada, direito, não demasiada é? argamassa. E agora, outro ponto muito importante. Uma rede também, não é? Sim. Esta rede é uma rede de 90 gramas que nós utilizamos para reforço das argamassas cimentícias Mais um reforço, ali na parte de baixo também. Exatamente. E agora colocamos esta, esta rede para fazer uh, mais um reforço. Mais um reforço. Este, este é flexível também, uh, Cristina? Ela vem ajudar uh, a que a argamassa ganhe ainda mais robustez e toda esta fl flexibilidade e todo este, este poder de... De poder de... De ser moldável, não é? Exatamente. Porque para caso muito, haja algum movimento, ela não está. Muito maleável, mas... Ela é muito importante, é crucial nas zonas microfissuradas. Se nós estivermos a trabalhar no interior, numa, num, numa parede ou um pavimento que não está fissurado, que não tem risco de fissuração, a rede não é obrigatória. Muito bem. Nós aconselhamos... Aconselhamos para fazer o reforço, não é? Para fazer o reforço. Muito bem. Uh, e sim... Uh, Recomendamos sempre no exterior, por exemplo, no terraço. Sim. A rede, para além de nos vir, vem-nos dar, vem nos dar mais robustez, mais flexibilidade, mas vem também ajudar na aplicação da argamassa. Porque ao utilizarmos a rede, nós vamos assim conseguir que a argamassa fique com a espessura pretendida. Muito bem. Neste passo, em que o morgado está impregnar a rede sem remover o excesso de argamassa. Ah, não devemos remover não nada. Não devemos remover. É só remover. Mesmo, uh, pôr uh, a rede sem tirar nada de argamassa. Não podemos de argamassa. remover a argamassa que nós já colocamos na parede. Vamos apenas impregnar e deixar secar. Muito bem. Quanto tempo deixamos secar, Cristina? As quatro, cinco horas. 4, 5 horas. Temos Muito noção bem. que no exterior e num dia como hoje, a argamassa pode secar mais tempo, não é? Mais, está mais rápido. Um mais chuvoso. Sim, é... e se estivermos a trabalhar no interior, numa zona pouco ventilada, ela pode demorar um bocadinho mais a secar. A secar, Mas Muito ao bem. final de 20 horas, a argamassa está seca e nós podemos depois fazer colagem de cerâmica diretamente Muito sobre bem. a argamassa. Agora vamos passar para a base dos próprios a Vitorita, não é? Estamos a... Estamos... Vamos fazer o mesmo processo no Precisemos. pavimento. Ah, okay. este... Aqui alguma diferença? Não, exatamente o mesmo. Este pavimento está em, está, está em betonilha uh -huh. mas poderia estar com mosaico. Sim. E nós vamos fazer exatamente o mesmo processo: espalhar de forma uniforme o Weber Dry 824 em camada muito fina. Está para fazer tal espessura de 1 um milímetro que exatamente. é exatamente bonito, não é? A seguir. Vamos pentear a argamassa e colocamos também a banda de reforço. já não é preciso? A banda já está completamente impregnada nesta camada. A banda camada. não, desculpa Cristina, a rede. Era a que eu queria dizer. Vamos também colocar para exemplificar... Muito bem. Nas zonas não... da, da base duche, como hoje em dia também as pessoas tiram as, as banheiras, não é? Para fazer base duche. Exatamente. Uh, é importante logo, quando vão pensar colocar as bases duche, pensar que devem fazer este reforço, não é Exatamente. os profissionais terem logo a atenção sim. na é, obra. É, é mesmo. Estamos agora a pentear novamente. Muito bem. E assim removemos o excesso e ficamos apenas com a espessura pretendida. Este este reforço nós estamos a fazer. Portanto, faz com que nós no futuro não tenhamos mesmo problemas de impermeabilização ou ainda pode haver um O objetivo é esse, é nós não termos qualquer problema Nunca. de impermeabilização. Muito bem. Se esta for a zona do duche como como como idealizamos, <risos> exatamente. Ficamos assim com a zona do duche completamente impermeabilizada. Qualquer fuga que venha a acontecer num, num numa numa selagem da junta, num silicone que pode, num, pode, perder que pode perder a, não perder é, a sua capacidade, não é? sua capacidade selante ao final de alguns anos, nós vamos ter sempre esta barreira impermeabilizante que nos dá uma garantia de que, que, que não, Podemos estar descansados que mesmo uh, falhando essas os silicones ou assim, nós vamos nos aperceber esse... que temos que remover o silicone Claro, colocar um novo. Ah, exatamente. Exatamente, mas a infiltração ainda não chegou ao vizinho. É um grande descanso realmente é um grande a, tem descanso. Toda a razão, é um grande descanso. E uh, agora estamos aqui a simplificar numa casa de banho. Como é que podemos também fazer em cozinhas, por exemplo? Em que zona podemos fazer? Exatamente. Tudo Se precisarmos de impermeabilizar uma cozinha, uma lavandaria, a mesma situação. Se estivermos a trabalhar num terraço, uhum. um terraço que tem cerâmica, nós precisamos apenas de sondar que a cerâmica está bem aderida e fazer este processo diretamente sobre a cerâmica. Se porventura estivéssemos a trabalhar numa piscina, esta fosse a nossa piscina, uhum. uh, que, estaria, que seria construída em betão, nós faríamos toda a impermeabilização Tudo o fizemos aqui? Do mesmo modo. Muito bem. E depois colaria, iríamos colar uh, a pastilha cerâmica. E ao final de sete dias, podíamos encher a nossa piscina, nossa piscina com água. Porque é o tempo que demora a secar tudo, oh, quando, Alguma... esta, quando esta argamassa necessita ficar submersa, ah. nós temos, temos que aconselhamos a oh. dar mais um tempo, a ficar os sete dias para ela atingir o seu ponto de cura. Muito bem. Muito bem. Se for em casas de banho, não é, não é necessário, nem em cozinhas, nem lavandaria, é só mesmo... as 20 horas para garantir que ela está completamente seca e nós podemos colar a cerâmica diretamente. Muito bem. Temos então o nosso processo aqui da... Finalizado. E das paredes finalizado, não Finalizado porquê? É? Porque, porque nós agora precisamos deixar secar pelo menos 4 horas para conseguirmos aplicar uma fina camada de argamassa que nos vai simplesmente cobrir a rede. Ok, então depois de termos isto ainda íamos pôr mais uma camadinha fina de argamassa Exatamente. da mesma que falámos aqui, a mesma, amassávamos okay. mais um bocadinho do, do Weber Dry 824 Muito e bem. cobríamos a rede. Neste Sim. momento, como temos ainda a argamassa completamente fresca, não conseguimos exemplificar esse passo. Mas de pode, facto, podemos, podemos vamos, só exemplificar vamos, para, para que os nossos profissionais ou quem tem já a assistir consiga ver e que as pessoas também estão aqui presentes. Exatamente. Vamos demonstrar, mas na obra devemos secar não é? deixar secar. Muito importante. Esta coisa que a Cristina diz dos tempos e das secagens são sempre muito importantes, não é? Para o resultado do nosso, da nossa obra Porque ficar perfeito, não é? Nós aqui estamos a trabalhar nesta amostra, mas na obra nós não íamos conseguir pisar na argamassa fresca. Muito bem. Aqui é só para também o profissional poder perceber Sim. como é que poderia fazer. E neste passo, com uma pequena quantidade de argamassa, nós conseguimos cobrir a totalidade da rede. Ah, então não se ia perceber mesmo que tem rede, não é? Porque depois a tua braça está seca. Ela fica completamente escondida. Muito bem. Como podem ver, é muito fácil de aplicar. Sim. Tem, tem sentido que os profissionais têm cada vez mais cuidado com esta parte da impermeabilização quando eu vão fazer obras sim. sim Eu acho que sim. Uh, eu e a minha equipa, porque nós na obra temos, temos verificado oh, que cada vez que... mais há esta, há esta existe, está, está, está a existir esta preocupação. Acha que é só nas casas de banho ou também, por exemplo, nas, nas cozinhas, muito, lavandarias? Muito nas zonas de ducha. Muito nas zonas de ducha, muito nos terraços. Mas também, também vemos muita utilização de, desta nossa argamassa um, em tanques, depósitos de água potável, uhum. um, porque ela tem essa capacidade. Não, não danifica a água que lá esteja, não é? Não interfere com a qualidade não da bem. água tem um certificado da e de como não altera a qualidade da água potável. Muito bem. Se fosse um terraço fazendo exatamente a mesma coisa que aqui temos, tínhamos era que tirar, neste caso, os azulejos, não é? Não. não essa... por cima. Essa é, essa é a grande vantagem. Essa é a grande vantagem, essa mensagem que eu queria deixar, que eu pretendia deixar, que a sua, a sua facilidade de aplicação a sua versatilidade muito bom permite que seja seja aplicada diretamente num terraço em menos uma dor de cabeça após profissionais Isso <risos> não não nos obriga a tirar os azulejos a grande a grande remoção. porque se se não terraço nós tivermos que remover um mosaico ou a betonilha chegar até à tela refazer as telas assim vamos ter muito entulho na obra e com esta reabilitação nós conseguimos aplicar argamassa diretamente sobre o mosaico antigo, uhum. desde que ele esteja bem aderido. Se porventura tivermos uma junta demasiado funda, aconselhamos a usar um bocadinho de cimento de cola Uh, flexível o Webercol Flex Leve o Weber Co Flex M para ou... fazer ali um reforço não é para fazer uma, uma fina aplicação de cimento cola muito bem encher a junta da cerâmica para depois não termos um consumo demasiado exagerado de argamassa ah isso é um bom truque e criamos assim um ponto de aderência ótimo muito Mas bem. acima de tudo, para não ficarmos com argamassa, com uma espessura grande de argamassa na junta antiga da cerâmica, que estará porventura danificada. Muito bem. Mas isto é uma boa dica que a Cristina aqui deixa, o facto de não precisarmos de remover azulejos, nem nada do platejo, Exatamente. é só colocar por cima, e e esse é um grande descanso realmente. essa versatilidade que esta argamassa tem, em detrimento de muitas outras argamassas que temos na, na gama, ela permite ser aplicada em vários suportes. E como podem ver, mesmo sem secar, nós conseguimos que ela fique com um acabamento perfeito. Muito bem. Num tanque, imaginem que é um tanque que ao final de sete dias vai ser cheio de água. O acabamento fica quase perfeito. Fica com uma planimetria. Aliás, aqui, esta aplicação que o senhor Carlos deixou-nos aqui é perfeita. É o exemplo disso. Exatamente. A facilidade que ela tem de ser aplicada pelo, pela equipa de, de profissionais mais experientes, menos experientes. Muito bem. E conseguimos assim finalizar o nosso trabalho. Finalizámos. Cristina, não sei se quer deixar algum alguma dica, alguma coisa para, para aqui para os nossos profissionais e também para quem nos está a assistir, uh, algum truque aqui nos nossos últimos minutos? Bem, nós temos toda a informação disponível no nosso site, no nosso guia, que acabou de ser lançado neste momento no mercado. Também conseguem é. encontrar estes produtos na nossa loja, da Le Roi Merlin, loja de construção, é não verdade. é? É verdade, os uhum. produtos estão disponíveis na, em vários pontos de venda a nível nacional, inclusive na Le Roi Merlin, Uh, e temos toda a informação uh, disponível, acessível, temos toda a equipa técnica no, no terreno para alguma solicitação que seja necessária para o acompanhamento em obra, para ajudar no que for necessário, seja por telefone, seja por, uh, por e-mail, seja com uma visita à obra. Muito bem, Cristina muito obrigada pela sua presença aqui no nosso evento, ó oh, senhor Carlos também muito obrigada Fiz aqui uma aplicação fantástica e deu para os nossos profissionais perceberem a importância de improvisarmos as zonas úmidas, muito obrigada e até à próxima, muito obrigada a todas as pessoas que nos estão a assistir, muito obrigada por ter acompanhado este workshop já sabe, nós estamos aqui na loja de Sintra hoje até às 8 horas em formato presencial também, pode vir aqui fazer-nos uma companhia, visitar os nossos estandes com as marcas que temos parceiras, venha ter connosco caso seja possível, caso não seja não se preocupe, pode seguir a agenda no nosso site leroamerlan.pt e acompanhar-nos através das nossas plataformas digitais Facebook e Instagram vou agora passar a emissão para a minha colega Cristiana, ela vai mostrar como é que está a correr agora tudo no stand da minha parte é tudo, obrigada e até já É isso mesmo Tânia, este ano estamos presencialmente na Le de Construção de Sintra reunimos aqui uma série de stands com algumas de marcas de referência que trabalham connosco na La Roa Merlá. Em cada uma destas stands vai conseguir encontrar técnicos especializados para responder a todas as suas dúvidas, a todas as suas questões. Exemplo disso é aqui o Ruben da Rubi, que nos acompanha mais uma vez. Ruben, bem-vindo novamente aos Dias Obrigado. do PRO. Obrigada por estares cá connosco. E queria aproveitar para te perguntar o que é que estás a achar desta iniciativa e deste de regressar aos eventos em formato presencial. Antes de mais, bom dia a todos, obrigado pelo convite, quero agradecer o convite em nome pessoal e da Rubi. Uh, acho uma iniciativa muito interessante, totalmente diferente daquilo que foi os anos anteriores, não é? porque passámos por um períodos muito difíceis em que não, não podíamos estar presentes e o facto de termos aqui todos os, todos os stands presentes, uh, interagirmos uns com os outros, percebermos as novidades que entretanto foram lançadas, Uh, acho que é muito, é muito gratificante e o profissional deve vir cá e perceber e ver o que está aqui, que acho que é um, uma coisa muito interessante. Ruben, quem nos visitar hoje, até às 18 horas, o que é que vai conseguir encontrar ainda neste espaço? Então, a Rubi hoje tem para apresentar uh, uma gama de produtos uh, diversificada, temos uh, corte manual, perfuração, nivelamento, por isso, apareçam, venham tirar as vossas dúvidas, venham aprender, caso não saibam, como é lógico, nós estamos cá para esclarecer qualquer tipo de questão que tenham e aproveitem este, este, este evento. É isso, obrigada Ruben. Uh, aproveito para relembrar a quem está a assistir que temos uma agenda repleta do workshop da casa, de demonstrações. Pode continuar a acompanhar-nos através das nossas redes sociais, Facebook Instagram, ou então aqui mesmo presencialmente na nossa loja de construção de Sintra. Uh, desafio a que venha cá ter connosco, a que nos visite. Temos uma série de surpresas preparadas para si. Contamos consigo e até já!